Pessoal, é um prazer. Estamos aqui gravando mais um vídeo. A equipe da benchmark eu, Celso, Ulisses, Brito, fazendo mais conteúdos para vocês. E hoje a gente separou esse vídeo para falar de um tema bem específico, um problema que a gente tem visto com uma certa constância bem alta, né? É, que tem a ver com a, a, a criação, a, a alimentação de uma mentalidade que não é nada saudável para quem deseja ser um propagandista, tá? Fica com a gente que você vai entender mais. Mas antes, eu preciso te fazer um grande convite, que é se inscreva no nosso canal Vida de Propagandista, logo aqui abaixo desse vídeo, tá? Clique aí no botão de se inscrever, vou estar aguardando aqui você, viu? E aí, já se inscreveu? Aproveita e clica aí no sininho também para você receber a notificação. Beleza? Pronto? Podemos começar? Então tá bom, show de bola. Então, Brito e Ulisses, nós estávamos aqui conversando e agora nós estamos gravando, né? É, hoje o assunto é para falar sobre essa tal de facilidade que as pessoas elas tendem a buscar para chegar numa profissão tão honrosa, tão nobre e tão desafiadora que é a profissão propagandista, né? E às vezes a gente vê com muita constância como a gente trabalha com curso, né? As pessoas perguntam, né? Ah, garante vaga? Cara. Se um curso garantir vaga, eu sempre falo isso, corra, pelo amor de Deus. Né? Isso, no mínimo, é uma promessa falsa, porque a indústria farmacêutica está longe de, de oferecer facilidade para qualquer pessoa. Até porque os laboratórios né, eles estão no mercado e o que manda a lei do mercado é resultado. Não é verdade? Então, as pessoas tendem a buscar. Né? A gente até brinca que isso é como se fosse a tartaruga em cima de uma árvore. Imagina você aí, que está vendo o vídeo, uma tartaruga em cima de uma árvore. O que, que ela está fazendo ali? Né? E a única certeza é que ela não vai ficar ali muito tempo. Vamos lá, Brito, Ulisses, o que, que vocês têm a dizer sobre essa busca pela facilidade para se chegar nessa profissão? Essa é uma, é uma analogia perfeita né, que você citou da tartaruga. Né? Ela vai cair. É, e que nos remete à, à ideia de é, do, do preparo né, que o candidato tem que passar. Não existe facilidade. Essa, ele vai encontrar é, muitas dificuldades iniciais e, por isso, a razão do bom preparo. É, nada vencerá o bom preparo. O bom preparo, se ele estiver consciente de que realmente esse é o objetivo dele, ele vai ter que ralar muito e, na indústria farmacêutica, tudo acontece pela meritocracia a partir desde o início desde o processo seletivo é meritocracia a todo instante não existe facilidade meu amigo não Uau. existe creia é, é isso mesmo e é verdade né e isso vai muito de encontro né Brito e Celso a cultura do nosso país né que é a cultura do jeitinho brasileiro de buscar a facilidade né então a gente percebe muito isso e nós aqui na benchmark também não somos diferentes de vez em quando chegam algumas propostas indecorosas para nós aqui de alguns candidatos querendo ingressar no curso com a certeza de que ele vai ter o ingresso né e nós não trabalhamos dessa forma né então isso vai trazer um grande problema para esse candidato ele vai perder o foco é né? porque ele já vai entrar da maneira errada, ele não vai ter o preparo necessário, ele não vai aproveitar bem as oportunidades que ele tem de se desenvolver. E aí vai, como diz, a, a história da tartaruga lá em cima da árvore. Ele vai ser essa tartaruga em cima da árvore e que vai estar, todo momento, com medo de cair. né porque Porque não se preparou de forma adequada e isso vai trazer um transtorno muito grande profissionalmente, né? Acaba... O medo vai ser uma constância, né? O medo vai ser uma constância na vida desse candidato. E ele tem essa falsa ideia, essa pseudo ideia de que investir num curso, ele estaria fazendo uma troca, uma permuta por uma contratação. E isso não existe, jamais existirá. Lógico, Longe disso, na Brito? É interessante, né, pessoal, que esse modelo mental, quanto ele enfraquece essa pessoa, né? Muito o quanto tira a pessoa do foco então em vez de foco estar tá no, no alto desenvolvimento e se destacar e se diferenciar ela lamenta né ou a gente vê às vezes a pessoa lamentando ah eu nunca tenho uma oportunidade só se dá uma oportunidade para o outro até mesmo mais curioso é que essa mesma mentalidade para quem tem acesso a pessoas do ramo ela se traduz no seguinte olha eu tenho até amigos mas eles nunca me indicam né mas cara o que você está fazendo para se diferenciar Para ser um profissional verdadeiramente top Atraente Para quem te quer te contratar Porque gestores não perdem a oportunidade De conhecer bons profissionais Você tem sido essa pessoa? Essa pergunta ela é válida, né? Totalmente, muito, totalmente. Muito. Eu e Brito Vivenciamos isso muito, né Brito? E, Com isso, certeza Legal, pessoal, olha a gente quer que esse conteúdo ele enriqueça você, ele desperte você para gerar essa mentalidade vencedora. Cara, não fica olhando para, ah, é isso, ah, a indústria é só isso, é só facilidade. Isso não existe, sabe? É, e está na hora de acabar também em outros setores nesse país. A gente sabe o quanto isso é trágico, né? Então, a bandeira que a gente levanta, que a gente convida você a levantar é a meritocracia. Tá bom? E isso aqui é um dos conteúdos que a gente quer te entregar, né? é um início, é apenas uma pequena demonstração do nosso próprio evento que vai acontecer daqui a uma semana, que é o nosso workshop ao vivo, gratuito, com muito mais conteúdo, como que a gente entregou para você aqui hoje, exclusivos, é, dicas, estratégias inéditas para você se destacar nesse mercado. E quem sabe, ainda no início de 2018, já começar atuando como propagandista. É possível, Brito? Ulisses? O que é que Sim, com certeza. Ah, e com muitos certeza. mitos no nosso evento, muitos mitos cairão por terra. Ótimo, é verdade, que legal. É então, ó, se você gostou desse conteúdo, se inscreva para o workshop, porque isso aqui, perto do que vai acontecer lá, meu amigo, não é nada. Beleza? Então a gente se vê lá, está aqui no link, na descrição. Um abraço para você e sucesso!